Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o Miss Click, MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Fala galera, beleza? Curtindo aqui pra mais um vídeo pra vocês de dicas. Bom, vamos lá galera. Dessa vez a dica vai ser como que você pode dominar a escada aqui. Que, quais são as maneiras mais safes pra você dominar a escada aqui. Pelo menos tirar o CT de lá e não precisar nem adentrar dentro da escada, né? Adentrar dentro da escada é legal. Vamos lá. Existe uma flechazinha aqui que ela, ela é traiçoeira que pode fazer você dominar a escada. E existe o um combo de bomba de smoke e molotov que também podem tirar o cara da escada, beleza? Vamos lá. Existe dois tipos de domínio que, são que eu considero bons aqui que dá pra você fazer, beleza? O primeiro primeiro domínio é esse aqui, galera. Você vai simplesmente gastar sua molotov, gastar sua smoke. E o cara dentro da escada, ele vai ter apenas uma opção. Ou ele... Na verdade, duas opções. Ou ele vai sair, ou ele vai ter que apagar a molotov da frente e ficar dentro da smoke. Só que o que acontece, galera? Por exemplo, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó. Vocês fazem a smoke. Ela vai cair lá atrás, certo? Aí você taca a molotov. Aí vai ficar assim, galera. Ó, vai ficar desse jeito. Qual que é a opção que o cara tem? Ou ele vai ter que apagar essa, essa, essa molotov aqui e vai acabar aqui, vai ele... Vai esbocar tudo aqui. Ou ele vai simplesmente sair da escada. O que acontece? Quando eu faço essas bombas e não acontece nada. Tipo, ele não apaga. Ele não... Ele simplesmente sai da escada, né? Eu desço aqui no walk. Fica aqui esperando a Molotov acabar para ver se ele não come depois da smoke. Que já aconteceu isso. O cara fica dentro da Quando a Molotov ele come. E aí eu já pulo para cá se ele comer. Vamos supor que smoke vai tá aqui, né? Aí acaba a smoke. Ele vai estar tá comendo aqui no walk. Ou eu simplesmente... Por exemplo, se ele apaga aqui a smoke, molotov, no caso, né, com a smoke, eu fico dentro da smoke. Porque, a ah, foi não vai ver você descendo, não? Não vai, porque é muito difícil devido à quantidade de smokes que vai ter aqui. Então vai ter uma smoke aqui, mais ou menos aqui, né, essa aqui, e uma smoke lá atrás. Aí, com essas smokes aqui, você desce aqui, e aí é importante você ter o parceiro do seu lado, porque ele vai ficar tirando lá de cima, ele vai ficar atirando como se ele quisesse varar, metendo o migué. Porque quando acabar essas smokes aqui de baixo, o CT, se ele não tiver 100% concentrado, dificilmente ele vai matar você. Você fica assim, posicionado só pra matar a saída, o final da smoke, né? E eu já, peguei, já matei muitos caras assim, é, esperando simplesmente a smoke acabar. E ficando aqui posicionado Beleza Não quer fazer esse domingo, Quer fazer outro domingo, Quer fazer um tudo mais simples Não tem muita bomba É simples galera Você vê que seu parceiro aqui Ele vai dar uns tiros aqui né, varado Nisso Quando ele estiver atirando Tipo assim Você dá um pulo aqui Pra ver se não tem ninguém macho Não tem ninguém embaixo. Você posiciona aqui ó. Você vem nessa linha E mira mais ou menos aqui ó. Vai... Opa Flash saiu errado Aí agora sim ó. Onde ela cai Agora sim ó. Tá vendo A Flash é roubadíssima galera ela é muito roubada. Lembrando, galera, que, que é nessa linha aqui, ó. Você vem aqui mais ou menos no finalzinho da parede. Você vem, posiciona de pé mesmo. E você põe só mira aqui, ó, mais ou menos, ó. Ó. Ela vai cair lá embaixo na escada. Nisso, você pede pro seu amigo dar o um tiro aqui. É só pra não ouvir o barulho da flash. Põe a flash aqui, ó. E o box é você pode cair com ela, ó. você não cega, tá vendo? Então você decide, ou você cai com ela, ou você espera ela explodir pra cair. Só que você não vai cegar de jeito nenhum. E se você não prestar atenção, não estiver ligado, não estiver focado, ele nem vai ouvir o flash caindo, ele vai ficar cegaço. É uma flash muito boa e vale a pena usar ela dos domínios de escada. Mais uma vez, você põe a mira aqui, dá o tiro e cai junto com ela, tá vendo? Se você quer cair antes, se você quer cair depois, aí vai de você estudar o time e ver se vale a pena ou não, beleza? Esse foi mais um vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado de dicas aqui na trilha. Tamo junto, até a próxima.